Pichação, Não tem pichação com essa Tem Não Pichação? Isso aqui é medieval Isso aqui é <risos> medieval Medieval Medieval, medieval. comer é tranca, bazuca É medieval <risos> Pichação <risos> é muito tecnológico Né filho <risos> da puta 5, 4, 3, 2. Puxei! Perdeu o cavalo. Não sei porquê, ele não, do... não nasceu o cavalo. O <risos> um ano depois chega Léo. Cheguei, cheguei, hum, cheguei. Ih, recorre, recorre, recorre. Caralho! Tô aqui, eu tô aqui no corredor de Bola. Retomou, Ramões. Puta que pariu, Dois segundos, dois segundos. É. Fazer ah, Tô aqui, tô aqui, não sei o é que, eu tô... Nossa, Ui, velho. Esse não o que, não sei que, não não que, sei o não o não não não não não com esses estudos todos eu não tenho como matar ninguém Não, velho Não, velho Não, tu tá gravando o que? Com o porra É, eu é, matei, matei. Morrei É, eu, morre. eu, eu deixei no ult, porra Vamos mexer o ult e a gente pode ele. Eles são dois tanques, tá Opa, é complicado, é complicado. peguei a... Ah, é, eu deixei ter que ser espada No, velho Tá, eu vou... Vou só atolar em dano aqui Chegando, chegando, chegando, cheguei, cheguei. Chega. Chega. Chega. Chega. Chega, aí é o Brasil subiu, velho. Vou passar a caminha aqui, hein. Okay. <tose> cheguei aí. Valeu! Lutei, aí, ó. Eu te chamo prazer. Ui! Tá acontecendo. Tá nossa, eu, fui... eu vou atrás né? A minha? A força, a força aqui, na da gente. Caralho! Caralho! Gente. caralho de é Vai, sai, vou, sai, não. sai, sai, Sai, sai, sai! É o saúde tipo desse dragão, aí. Né? É bom que esse dragão é meio é ótimo, ele não voar, tá ligado? Você não tomou também uhum. tempo. Oh, ó, tem cara aqui do lado, ó. Pois é. Porra, nas costas, porra. Olha pra aí! Matei ele Você errou morrer, velho. Peraí, peraí, peraí. Chegando, chegando, chegando, chegando, chegando, chegando. Ele levou lá. Olha isso aí. Uh, a Ah, vindo aqui, five, ó. O cara é doce. Uh, uh. Caraca, doce aqui, ó. Uh, uh. Ah, falou uma aqui atrás, velho. E eu corro quatro, cara. Botar. Uh. Até a cara me escudei mais... Volcando, voltando, voltando Mais um, mais um Boa Peguei, peguei, peguei Mais um Boa, boa. porra Boa, boa, boa, boa, boa Nossa Agora é hora que é só vim É tá foda, difícil, vim Aumento de... É é tapado, Aumento de moral Os dragões voar eu não sei como é que ficou morrendo pra esses cara, o Ele tá no chão, velho. Eu tô morrendo pra ele, não, velho. Eu tô morrendo pra arqueira que tá, tá vindo nas costas de sempre. E eu avisando, arqueira nas costas. Meu, Tentando você matar é DPS, ela eu não eu consegui. Ah. 3, 2. Você tem que ajudar lá, velho. Tô lá com ele, velho. Vocês que tem que matar. Você assim. é DPS, né? não. Tu não aguenta com arqueiro, tu pede pra cagar e sai, velho. <risos> Bora, bora, bora, bora, bora. Vai, bora. O vai ele, velho. Las vem ele ele levou pituto em mim. Eu, A eu vi Eu vi. Eu, tava, eu, vi. eu sou muito foda, velho. Gridou, vai lendo. tá ele, tá ele. isso? Caralho, não que esse cara vai fugir, velho. Boa garoto, boa. A gente se levou um pit. Tô vindo que correu, velho. Eu devia ter ultado, um né? Bolar, porque eu ficava imortal, né? Tinha por isso que eu falei agora. É. De lá de lá de lá de chegando hum. chega era. O o I will not die. Not here I will not die. Not here. Chega, linda cara linda Pega esse cara aqui. linda cara chegando Deus Chegando, chega. Nossa, que velho. Nossa, velho. Linda, oh, Pega esse filho da puta aqui. <fixen> Boa! Morreu. Chega aí. tá que o dragão. ele aprendeu a voar, o dragão. Aonde? ele não tá aqui. Puta tá, porra. Nossa, Meu Deus. Deus. Pera, Ai, ai, ai, ai. Cara, os, os carros não salvam atrás de Os dois, os Vem, vou morrer Vai, o Não luta tá sozinho não, pô, não luta tá sozinho não Tem nem como eu te ajudar assim, mano Léo, tu luta sozinho, é burrice, porra Faz isso não, cara Deixa eu chegar... Ai, ai, ai, ai, ai. Ele tem que usar... Cauterizar com a pista. O vai cauterizar. Fudeu, fudeu. Léo! Ah, chegando, Deus chegando, chegando, chegando, chegando né, costas, porra. Não faz o um puta é, não, sozinho não, Léo. É por sua cara. Tô sozinho aqui! <risos> Aí ele acabou de morrer. Matei o dragão! Boa, boa! Boa! Boa! Boa! Matei o dragão! Matei o dragão! dragão! Vai! Vai! Vai! É ele? que é nada? Eu já vai, tenho vai, vai, vai, cara, cadê é. Tá tudo com foco like lá, velho. Né? Olha lá, like dele. Morri, morri. Consegui, atirei, atirei, atirei like deles, hein. Atirei like deles ali. Vamos pegar Calma, homem, 2x2 ainda, calma, o partido nem acabou. DPS muito desse, velho, que de futuro, pô. Ué, como é que eu, ué, como é que não, como é que não sente se... O tá matando é dragão, é dragão é o mais experimento que tem. aí. Não, matando, a tô matando arqueiro, tô matando os principal aí, vocês estão achando ruim. Tava na sequência alta aqui, perdi fazer o quê? É, é, sequência alta. 3, 2, 1 Segue você de... Bora, vê se não faz a bosta de gachar todo sozinho Não pode É dois tanques, velho É pra tu matar feito merda, como tu as outras véio. Se fosse esperto, claro, né Vai, olha o cara aqui, sim Ele tem tudo, pô ute, ute, ute, ute, ute, ute. Eu Aê, só vou lutar é. com o dragão em eco o DRAGÃO FUDEU O DRAGÃO se FUDEU é O DRAGÃO FUDEU O DRAGÃO se Chegou, é chegou, é chegou aqui O FUDEU cara, não foi atrás do DRAGÃO não, puxa O cara ficando de Vai, gente, Sai da gente, sai, sai da gente O DRAGÃO DE FUDEU O DRAGÃO O GRANDE DE Fudeu, estamos fudidos, você tá até estou aqui, velho. Puder, Esse cara é ruim de velho, Aqui tá só pequenininho. Agora fudeu, agora ele festa. Não, o o cara é como o dragão tá destruindo esses caras aqui, velho? Né? Pelo amor de Deus, Léo, se concentra, cara! Pega pelas laterais! Não, eu tô fazendo não! Tô não, tô não! Tô não, tô concentrado não! Pega, pega, passa! Pega, pega, pega! Falamos, pera! Tô constantemente nos dois, pô! Tem um costalhão, tem né? um costalhão! 4 segundos por ele, velho. Tá! Mas o DPS da gente. Tu viu o DPS da gente aqui ajudando a gente, viu? Não, não. São infestários, velho. Isso é uma desgraça na terra, esse fio da puta, velho. Desgraçado morre mais rápido porque... soca no cu dos outros aí porra aí porra que ele aqui ó aqui ó é meu não adianta amigo tá eu vendo tá né, <risos> <risos> tá meu eu tô tá me not there, a like me mata aqui a né? não amigo a porra do tá aqui velho a porta do Isso, Alar! Bora! Tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Ah, que isso! Tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Tô Pegou não, pegou não, tá vindo o... não, Só de ele agora, cara. Boa! Praia! Tá. É, eu tive a direto. Eita! Olha o do... do... Boa! Nossa TBS tá fazendo as Quatro segundos. Finalmente, 15, hein? 15, 15, 15. Tem dois, tem dois. É. Pô, tá boa, boa, mais uma investida aqui, a gente pega ele. Pega esse cara. Pega só até o meio, ó. Boa porra. Mata ele, mata ele. <risos> se pegar o meio agora, é nóis, velho. Tem pichação nessa porra de novo. Tem não. não que pichação isso, é <risos> isso aqui é medieval medieval medieval tranca, bazuca é pichação é, é muito tecnológico né filho da puta é, é porque aqui ninguém picha Three, é vamos lá vamos lá são garotos, garotos crentes né garotos crentes é aqui não tá da tira não picha ninguém <risos> Essas <risos> coisas maloqueiras, já não tem ninguém. É, se eu não agora, gasta outro e não vento não, filho do caralho. Porra. Agora o tá bagulho, cara. Cadê os caras, Cadê os caras? Olha o Fernando aqui, velho. Eu velho, velho, que de life, velho. Fernando, Fernando, Fernando. Eu vou mais, um. Eu consigo, eu Caralho, agora fudeu, ajuda Léo! Agora eu preciso de ajuda, velho! Não dá, dá pra ir. Tá sem assim, um tanque, só tá granada, Só tá granada! Vira no oh, um dragão, porra, porra! Vira no vagão, que é GG! Você stress? árvore de... vai morrer! Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei! Domina o meio, um! Meio, Chegou meio, pra ele, não esquece, de esquece! De esquece. De... Boa, boa, boa, porra! Pera aí, arroidinha, vem cá, vem cá, filho da puta, mata, mata, mata, mano. Boa, porra. Vem que Boa, Que vitória, filha da puta essa,